20 minutos eu vou terminar suado e aquecido mas onde está a qualidade de movimento para aquilo que eu quero fazer e aí tu vai trabalhar essa qualidade de movimento com pontos específicos para eles aquecerem despertarem essa qualidade de movimento para trabalhar agora 20 minutos é um tempo que não é pra desenvolver um, um repertório a partir da qualidade de movimento. É 20 minutos é pra preparar com essa qualidade de movimento já trabalhada lá atrás. Entende? 20 minutos é esse tempo assim de... Ah, a gente, já trabalhou, eu já tenho esse repertório dessa qualidade, eu vou despertar essa qualidade, aquecer meu corpo pra pra agora eu vou gravar a partir do momento que tu tu coloca no bailarino perceber o próprio corpo fazendo eles vão acessar mais rápido porque eles vão estar tá entendendo no corpo deles e não enxergar ah, eu quero que faça assim ah tá e vai tentar lá pegar e a leitura de como uh, de como se chega a partir do próprio corpo nessa qualidade e aí por isso a gente precisa primeiro passar no nosso corpo para fazer assim ai ah, a gente eu eu acesso por aqui eu vou testar no outro como, se, se ele acessa por esse lugar também. E pode ser que não, mas geralmente sim, sabe? E se não for, tudo bem, talvez a pessoa acesse de uma outra forma. E aí a gente vai buscar conversar, entender, e aí experimenta dessa forma. O testar é muito bom. É muito bom também a gente não dar tudo e a gente não nessa sabendo tudo. Então eu acho que é sempre uma oportunidade, cada trabalho é uma oportunidade da gente testar coisas também.